por causa do dedo mindinho. Enquanto que aqui temos este pode subir e abrir porque tem uma abertura grande. O mindinho, o mindinho tem muita dificuldade em abrir, reparem.